que tá falando aqui eu é <risos> Dessa porra da cidade. De <risos> aí eu tô lá no Face Marolando. Veio uma menina Felipe de ar Felipe Vai me dar o cu de presente. Visualizei. Falei, vai tomar no cu. Dia dos. <risos> é o caralho. Bagulho é. <risos> <risos> <risos> Bagulho é. Caralho, dia dos. É meu peru bagulho é. é nem compra também vai tomar no cu geral. Bra. Bagulho é. Botar o cocô voltar. Compartilha essa porra aí. Se tu tá solteiro que nem eu no dia dos. Tá me entendendo? Tamo junto, rapaziada.